A assistência social tem demandado, né, por meio de profissionais de psicologia, uma agenda para as diversas entidades que atuam no campo de si, é, questões, assuntos, temas inquietantes, desafios, para a gente formular é, proposições, achar alguns é, caminhos para poder conseguir construir e efetivar esse campo de atuação. A Comissão Nacional ela tem uma intenção de articular todo o Sistema Conselhos para que a gente consiga nacionalmente produzir soluções, né, formulações para é, todo o Brasil. Né. Então eu vou convidar os participantes da mesa e aí a gente faça uma apresentação do tema já com a mesa composta para a gente começar nossas apresentações. Convido a Isabel Maria Faria Fernandes de Oliveira, a Carmen Magda, da Juveira e a Maria Helena Tavares, representando a Ieda López de Castro, secretária nacional de assistência social. Então, para a gente, né, a gente teria como explorar diversos pontos de vista. A gente fez uma escolha na composição dessa mesa de trazer uma reflexão mais acadêmica, que a Isabela é quem vai representar essa reflexão, um olhar da política pública. Né, e aí essa representação da Secretaria Nacional de Assistência Social, né, para falar da política de assistência e a Carmen que vai vai apresentar para a gente um conteúdo a partir do olhar do trabalho do trabalhador da gestão do trabalho. Então vamos iniciar, né? É, a Isabel que vai fazer a nossa primeira primeira apresentação possui graduação em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestrado em psicologia clínica pela Universidade de São Paulo e doutorado em Psicologia clínica também pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professora associada na Universidade Federal do Rio Grande do Norte e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia. Foi membro da diretoria da UPEP, na gestão 2010-2012, tem experiência na área da Psicologia, com ênfase em Psicologia Social, atuando principalmente nos seguintes temas, Teoria Social Marxiana, é, políticas sociais, políticas de saúde e assistência social, formação e atuação de psicólogos Isabel, você está com a palavra, 20 minutos, a gente dá notícia para a gente tempo. no Boa tarde a todas e a todos Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite do Conselho Federal de Psicologia é, dizer que é um prazer poder compartilhar algumas discussões e experiências nossas aqui é, de uma trajetória acadêmica e de inserção profissional é, poder estar na mesa com a Carmen, que eu estava comentando com ela agora que quando eu comecei a estudar assistência social o trabalho do doutorado dela foi um dos primeiros a uns quais eu tive acesso é, e foi essencial nos rumos que esses estudos foram tomando né? também sempre é um prazer poder compartilhar e conhecer outras pessoas, como eu tenho a oportunidade aqui de estar com a e com, com a Maria Helena e eu agradeço a sua oportunidade. Né? É, quando eu fui convidada para falar sobre a discussão da psicologia e da assistência, é, na verdade é mais um compartilhar muitas vezes de, de problemas e questões, muito mais que soluções, né? muito mais dilemas do que respostas. É, e nós vamos conversando e tentando construir essas coisas conjuntamente, né? É, eu vou falar, como, como a Carla falou, uh, do olhar da academia, de onde, onde eu posso contribuir, de onde vem a minha militância uh, e, certamente, os colegas vão contribuir no avanço, de uma discussão uh, mais global, assim, acerca do tema psicologia e, e política de assistência social, né? Uh, e daí, eu peço desculpas porque eu estou com uma gripe horrível, né? então me perdoem por, por algumas tosses ao longo da fala. É, pensando num tema para conversar com vocês sobre a psicologia assistência social, é, eu pensei nas encomendas que suas, o sistema de assistente social faz a psicologia. Né? Então a ideia é problematizar alguns espaços e práticas, mas tendo como base uma discussão macroestruturada. Né? O que é que eu estou falando? E aí eu coloco algumas informações para a gente conversar, pra começar essa conversa, tá? É, uma, uma agência, é, uma organização do terceiro setor britânica é, publicou uma informação ano passado que é da, da ideia é, do campo em que o Brasil se insere no campo da política social e particularmente a psicologia, tá? A primeira informação é a seguinte, é, metade da população mundial a renda da metade da população mundial equivale à renda dos 85%, das 85 pessoas mais ricas do mundo. Ou seja, as 85 pessoas mais ricas do mundo detêm metade da renda mundial. Tá? Esse é um fato para a gente entender um pouco quando se fala de desigualdade. Tá? É, 24 dos 26 países que medem a desigualdade constataram que a desigualdade aumentou nos últimos 30 anos. Ou seja, 7 em cada dez pessoas vivem em situações ou em países mais desiguais. Tá? É, no entanto, países da América Latina emergem é, como protagonistas na criação, na elaboração de políticas estatais que têm o objetivo de redução da desigualdade. Tá? O Brasil é um desses países, né? é, notadamente, a discussão do, do, do, iniciada com o Programa Fome Zero, a família, etc, e o próprio sistema único de assistência social que vem aí como suporte ao desenvolvimento dessas políticas de redução de desigualdade, é, embora nós saibamos que muito ainda há que se avançar para realmente discutir redução de desigualdade, seja no Brasil, seja no mundo. Tá? Guardem essas informações. É, uma outra informação foi publicada agora no final de abril é, pelo The New York, The New York Times. Foi uma reportagem chamada All the President Psychologist. Eu não sei se vocês tiveram acesso a isso, mas foi uma reportagem mencionando que a APA, a American Psychological Association, de uma certa forma deu suporte teórico e técnico para justificar a prática de tortura realizada na prisão de Guantánamo por ocasião dos presos após a tentativa, uh, o, o ataque terrorista de 11 de setembro. Embora a APA tenha divulgado uma informação de que todos os responsáveis estão sendo apurados e demitidos, essa mancha fica é, para a gentilidade da psicologia. tá? Foi um efeito isso aqui, né? Para chocar mais. É, e aí eu trago alguns dados nacionais. Né? O perfil da desigualdade do Brasil. O Brasil, embora tenha, como eu falei para vocês. É, tive um protagonismo importante na elaboração de políticas públicas para redução da de desigualdade, políticas estatais, na verdade, é, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, tá? Se vocês é, analisarem... Não sei se aparece aí no quadro, acho que não... É, na, coluna, na, na coluna da minha esquerda, é, existe ali... alguns dados, coloco alguns dados do perfil dos brasileiros. Nós somos 190 milhões de pessoas, uma população que paulatinamente envelhece nós temos agora o crescimento da população de idosos né? é, com uma expectativa de vida crescente tá? mas é, é, com uma redução progressiva no índice de analfabetismo tá? o IDH no Brasil foi avaliado como alto nos últimos anos tá? a gente sai de um país é, avaliado como médio de desenvolvimento humano e chegamos a um país de alto desenvolvimento humano tá? Então esses são os dados positivos por outro lado, a gente tem um coeficiente de Gini, que é um coeficiente de média desigualdade, dentre vários outros, tá? que aponta um coeficiente, um coeficiente de Gini de 0,6. É, quanto mais próximo de 1, um, mais desigual é o país. Então, o Brasil não está muito bem no cenário internacional com relação à desigualdade. Tá? Com relação à renda, a gente tem quase 7% da população que ganha até R$ reais por mês. Tá? E... Quase 9% da população que ganha até R$ reais por mês. Tá? É, a gente tem uma pobreza que é concentrada na população jovem, tá? 26% dos pobres no Brasil são crianças, 50% dos mais pobres têm até 19 anos. Ou seja, esse dado é um dado muito preocupante se a gente pensar que são essas pessoas que vão construir, que deveriam construir ou acessar. Processo de desenvolvimento que é, é, provoque alguma mudança social, quais são as condições que essas pessoas realmente têm tido para esse desenvolvimento. É, retratando um pouco o cenário internacional, embora em menor escala, a gente tem uma concentração de renda em que 10% da população mais rica brasileira detém quase 49% da renda total no Brasil. Ou seja, 10% da população acessa 50% da renda. Tá? E 20% dos mais pobres concentram apenas 2,41% do produto interno bruto do país. Ou seja, o Brasil ainda é um país bastante desigual que tem uma concentração de renda brutal. E isso gera, sem dúvida, níveis de pobreza que são extremamente preocupantes, preocupantes a ponto de ameaçar o próprio desenvolvimento econômico. Tá? 50% dos mais pobres depende de 17,8% do PIB. Ou seja, a concentração e a desigualdade estão dadas tá? como, é que o, como é que se lida com a, com a, com a pobreza no Brasil tá? eu trago aqui uma ideia que é a ideia com a qual eu trabalho é, todos nós sabemos, a gente sempre discute que o SUS é uma política pública o SUS está dentro do campo da política social assim como o SUS etc mas o que é que é uma política social o que é que é uma política pública tá? é, a gente tem é, uma um, um conjunto de problemas sociais que são decorrentes da instauração do modo de produção capitalista, tá? é, que é decorrente, uma série de problemas que são decorrentes da, da, da emergência da classe trabalhadora e, consequentemente, de toda aquela classe que vive à margem da classe trabalhadora, mas que não consegue se empregar, vamos dizer assim, e para essa classe, para esse grupo de pessoas, o Estado adota a chamada política social. Tá? Um conjunto de medidas sociais, políticas, econômicas, que visam reduzir a pauperização desse grupo, seja trabalhador, seja em vias de se no mercado de trabalho, tá? Ou seja, a questão social, que é um conjunto amplo de problemas, é tratada de forma fragmentada, né, setorizada, como uma forma de operacionalizar, de otimizar, enfim, por meio da política social, por meio de políticas que são focalizadas, que são dirigidas a determinados problemas, por exemplo, tá? Um problema maior da assistência, que na verdade tem um grande problema que é a questão social como foco. Tá? E aí eu trago a proposta da mesa, né, no caso que é o sistema único de assistência social, que diferente da trajetória do SUS, né, ambos eles tiveram é, suas ideias base aprovadas na Constituição Federal de 1988, mas historicamente tem, tem evoluções de implantação bastante distintas, é, o sistema único de assistência social ele tem uma, uma história. Que, tem, é, que é marcada por uma lógica caritativa. Né? A assistência social guarda esse ranço aí na sua evolução, né? que é uma, a assistência social é uma política eminentemente eleitoreira, assistencialista, clientelista, é, não, não se discutia direito dentro do campo da assistência social né? e vinculava-se diretamente a, a uma noção, a uma ideia errônea de não trabalho. Tá? É um projeto, o SUAS, no caso, como eu falei, embora tenha sido, é, suas bases tenham sido aprovadas na Constituição de 88, é, é um projeto que ele só vem se desenvolver muitos anos depois, já em tempos neoliberais, em tempos em que se discutia uma redução da intervenção do Estado sobre as políticas sociais. Né? Então, a, a lógica de implementação do SUAS vai na contramão de toda uma agenda econômica e política que pregava que o Estado não deveria se responsabilizar, por gastos, por gastos sociais, tá? É uma política que tem como foco pobre, a pobreza, tá? por exemplo do SUS, que é um projeto pensado para todos os brasileiros. Então, o, o, a, o projeto do SUS, ele tem um foco muito específico, que é um foco que não toca a todo mundo, tá? Um foco que, inclusive, em alguns momentos gera antipatia é por parte as pessoas, e que é uma política já está pensada, basicamente, por assistentes sociais não foi uma política pensada por vários grupos, por vários movimentos sociais, com protagonismo de várias categorias situacionais distintas, como foi claro é o sistema humano de saúde. Então, essas essa informações é são importantes para a gente entender um pouco as dificuldades que o sistema é. de saúde social enfrenta hoje e consequentemente profissionais, profissionais que nem é atuam. Tá? E aí... Então... <risos> Um pouco para o campo da psicologia, eu não vou retomar a para psicologia, no campo da política, etc., mas eu, eu, eu apresento para vocês aqui o um cenário da profissão do século tá? É, hoje nós não podemos falar de uma psicologia, mas hoje temos várias, várias psicologias, com vários sujeitos psicológicos, vários objetos de, de trabalho, de intervenção. São vários campos, o psicólogo ele, ele consegue inserção profissional em espaços extremamente diversos, variados. É, entretanto, essa inserção profissional variada não significa, não implica uma inserção qualificada. Tá? É, certamente vocês já conhecem uma série de estudos que foram feitos, de críticas à profissão, de questionamento com relação à adequação dos modelos profissionais a novos espaços e novas práticas. É, mas o fato é que, é, especialmente no campo da política social, existem demandas que não foram respondidas pela psicologia e pelos profissionais. Tá? É, Essas demandas. Assim, e são muito associadas a uma concepção de fenômeno psicológico que ainda permanece presa a concepções históricas do sujeito, ou seja, é uma reprodução de uma lógica dentro do campo das políticas sociais que não atende as demandas desse campo. Tá? E aí é, essas coisas, todos esses problemas aparecem como dilemas para a formação e para exercício profissional, né? cujo dilema que a gente melhor conhece, que a gente mais ouve falar, é o dilema do compromisso social da profissão ou dos psicólogos. A primeira questão, o compromisso social é da psicologia ou é dos psicólogos. Essa é a primeira questão para a gente debater. Tá? E aí eu aponto alguns dilemas que eu chamo de éticos políticos da psicologia, que eles estão presentes desde a formação, mas eles permitem o tempo inteiro a atuação dos psicólogos, tá? Então, a psicologia o tempo inteiro oscila, né, ela discute se ela precisa ser, de ser uma psicologia técnica ou crítica, científica ou profissional, generalista, especialista, clínica, polarista, etc. Ela implica um socialmente comprometida, tá? Então, é, de fato, aponta aponto aqui o socialmente comprometido porque, de fato, é o que a gente trabalha, o que a gente trata, é a discussão que está colocada hoje para os profissionais que estão em campo. Todos esses dilemas anteriores eles não estão resolvidos. É, agora estamos em tempos de reforma curricular, por exemplo, e todas essas questões voltam à tona. É, que tipo de informações esses psicólogos precisam ter para dar conta de todas as demandas de mercado, tá? E aí, como é que a psicologia se insere no sistema único de assistência social? É, a psicologia é uma profissão que se estrutura historicamente no Brasil de, em espaços profissionais bem distantes da questão social. A psicologia não, não emerge, não se no Brasil e trabalha com pobreza. Existe aí uma expectativa do trabalho do psicólogo no campo da assistência social, tanto é que os espaços de trabalho estão abertos. E eles foram abertos de uma forma muito veloz, muito galóis, muito significativa em todo o Brasil. Tá? E aí, esse trabalho no campo da política social. Faz emergir um novo sujeito psicológico, que é a pobreza sim. de tantamente. Então, eu falo... Eu passo umas dessas sujeito psicológico... E é falo assim, falo assim às vezes você vai tirar foto da pessoa, a pessoa um, não não se porta das, das na, na hora da, da foto. questões etc. Nós temos aí questões que são materiais muito concretas para esse profissional lidar, tá? Não precisa correr porque, enfim... É, e aí, o território da ação atual, o que, é que ele apresenta? Ele apresenta algumas características um pouco diferentes daquelas que a gente estava acostumado a ver. Né, a gente vê não população a rural, população assentada, que não bolas em todos nacionais. Uma população que os aspectos é... né? é econômicos é... e é... as sociais então, então, aparecem como é... figura e não como fundo, que a situação de, de pobreza extrema da cultura, elas estão extremamente acentuadas. E aí o psicólogo vem como um profissional de como profissional importante e protagonista dentro do campo da assistência social. E eu quero que esse contato com a pobreza tem demandado hoje na psicologia. A pobreza, ela. Em ou como um limite para a profissional ou como uma condição que interfere no trabalho. A pobreza não é vista psicologia como foco no trabalho. Não é não trabalho. Não não é uma nada, posição que de se de se das mãos atrapalha. Então, eu, eu, eu, eu gostaria de trabalhar com as condições da pessoa, mas ela vem com fome, então isso atrapalha o meu trabalho. Então não aparece aí um movimento da psicologia para trabalhar com as questões materiais de vida dessas pessoas. E aí já essa questão, não é possível para a psicologia trabalhar no combate à pobreza? É uma questão. Eu sou uma defensora de sim, mas acho que a gente ainda está caminhando na exploração desse modelo. E o objeto do trabalho aparece desde a emancipação das famílias, seja uma emancipação política, tá? como também, ainda nos modos mais tradicionais, uma atuação de estrutura familiar. Né? A psicologia reproduz é, certos modelos universais de feminino, de, de família, de gênero, etc. É, e isso faz com um que é, o, o, o trabalho do permaneça descontextualizado no Um Outra elemento importante a é considerar é que o objetivo real da política social, embora seja o discurso do combate pobreza, na verdade, a gente percebe que a política social já está dentro do capitalismo, não visa em instâncias de sustentação. Então, de fato, a política parece uma política compensatória e não redutora da família de desigualdade. Tá? E aí, o que aparece como mediações do trabalho? Sem dúvida, os impactos políticos, quem tem a oportunidade de conhecer o trabalho no campo percebe que é, a relação dos profissionais de assistência, com as gestões, né, com os governos municipais, etc. É, é, os impactos políticos são frequentes e eles são importantes, isso ingere a situação. E, é, mais uma vez, mudança dos processos, processos formativos, né, sejam os processos formativos formais ou informais e também uma compreensão dos limites do trabalho, né? é entendendo o limite da atuação, mas sempre procurando espaços que possam provocar algumas fissuras para que a gente possa avançar e, na discussão da garantia de direitos, que é o que está colocado, é, é tá colocado hoje para a social. Tá? E ela aponta algumas coisas que parecem ser sinais de um fazêrico político que estão na direção desse caminho, tá? Primeiramente, é considerar a psicologia como uma prática social, né? uma prática que é feita por pessoas, né? uma prática que as pessoas se implicam, né? que é, uma, que é uma prática feita de carne, se eu costumo dizer. Né? Então, é, essa psicologia ela, ela precisa tentar mais para contextos, para processos e não para locais. É, a gente precisa sair um pouco da armadilha e associar a psicologia para, para o local. Tá? É preciso que a gente entenda melhor como a psicologia pode se movimentar nos diversos locais sem necessariamente precisar atribuir não, uma identidade para o que fazer. É muito, sem dúvida, o conhecimento é um conhecimento que está para ser produzido. Tá? A gente muito precisa muito, sair um pouco da, da armadilha é e da escalação das técnicas. E a gente consegue pensar sobre isso quando... Nós temos a capacidade de refletir mais precisamente sobre as teorias as técnicas do trabalho, as práticas, os contextos. Então, isso é um elemento que eu acho que é fundamental, tá? Construir relação de facilidade para equipes e equipamentos, valorizar saberes comunitários, ou seja, partir de uma ação muito mais dialógica do que uma ação hierarquizada. É uma construção de um trabalho que deve partir da comunidade, junto com ela e e ela, e não sobre ela, tá? Eu, eu, é, por fim, eu, eu vou terminar. Eu, eu vou terminar. É, de qual, qual compromisso é que você fala? É, a psicologia, os psicólogos precisam atuar mais politicamente, eu preciso mais politização da psicologia, é preciso trabalhar na hum. contra-gemonia. A gente precisa assumir o real na sua radicalidade, porque a radicalidade é a raiz dos fenômenos, entender o contexto de determinações que moldam determinados contextos de trabalho. Tá? A psicologia precisa é, assumir uma perspectiva, um projeto societário, projeto que não é para qualquer psicologia. Tá, então, é possível o único compromisso da é psicologia? Não sei, mas pela, pela quantidade de psicologia que a gente tem, eu arrisco dizer que não. Né? Mas, certamente, é a psicologia, que se aventura pelo campo da política social, ela precisa defender uma perspectiva de classe sim. Né? Então, a serviço de quem nós estamos nesses espaços? Eu defendo que sejam um os grupos papelizados e É aquele, aquele grupo que procura, que tem assistência social, por exemplo, o único, a única possibilidade de acesso ao direito social. Tá? E que tipo de trabalho que se pode fazer? Além do trabalho cotidiano que existe sobre fazer da psicologia, é trabalhar em um contexto de concentração, de, de, de, de combate à pobreza política, por exemplo, desses grupos escolares e papelizados. Tá? Volta a dizer, não é, psicolo não é qualquer psicologia. A psicologia não pode ser a isso, isso. É a pessoa precisa se inserir na comunidade E ela precisa, é é na um e ela precisa e se trabalhar De uma forma extremamente articulada Em que o tempo inteiro é Ela corrente. transmita um determinado saber Mas ela também recebe um determinado saber daquele de grupo grupo que ela faz ser tá? É isso, obrigada Obrigada, Jabel Obrigada eu passo a palavra agora para Maria Helena Tavares, ela está representando a secretária nacional de assistência social, aí com eles, e eles, desculpa, nobre de Castro, ela aceitou o convite, chegou até a vir, mas teve que assumir uma agenda urgente no ministério e a Maria Helena vem representar. Maria Helena é assistente social, mestra e doutora em serviço social pela PUC Rio, coordenadora geral de serviços socioassistenciais à família no Departamento de Proteção Social Básica. Inicialmente eu quero pedir desculpas e trazer um abraço para a secretária que estava aqui, como você falou, desde ontem, mas a ministra solicitou que ela retornasse para Brasília porque tinha uma audiência hoje com a presidenta Dilma. Então são essas é, contingências do nosso fazer cotidiano que às vezes impedem de realizar aquilo que estava planejando. É... Eu gostaria, antes de iniciar, falar que é com muito prazer que eu estou aqui no evento da Psicologia. Eu estive à frente, compondo a diretoria do Conselho Federal de Serviço Social de 2004 a 2006. Naquela oportunidade, trabalhamos muito com o Conselho Federal de Psicologia, pensando suas então essa é uma trajetória que as duas profissões, seja por suas representações, seja pelos trabalhadores da ponta ou os trabalhadores da gestão, que esse diálogo vem sendo amadurecido e eu considero isso fundamental para a política de assistência social. Bom, um pouco para a gente pensar o trabalho da psicologia e os desafios que o SUAS coloca para esse campo profissional, a gente tem que um pouco pensar a realidade que vivemos no momento. A Isabel trouxe uma série de dados super importantes que vão um. Uma fotografia do país nesse momento, em que a desigualdade permanece, em que a pobreza permanece, embora a gente tenha, por alguns problemas de transferência de renda, superado a questão da fome para contingentes populacionais significativos. Ainda precisamos ter uma dívida muito grande com os povos tradicionais. Né? mas a, a, a política nacional do sistema único de assistência social neste ano estamos comemorando 10 anos, dez anos. É, é um processo em construção já fizemos algumas conquistas mas certamente temos muito que caminhar para pensar a política de assistência a gente tem que pensar isso o que é a realidade nos desafia né? a política descentralizada trabalha com a concepção de território é dos territórios que a, os centros de referência da assistência social, os CRAS, estão localizados. E que, é que esses territórios, em que na maioria das vezes estão localizados em, em áreas de grande vulnerabilidade social, nos, nos indicam? Né? Nós encontramos ainda, extremamente é, forte, a falta de saneamento básico, luz elétrica, dificuldade na mobilidade urbana, a questão habitacional ainda é séria, a ausência, precária é a precária interrupção, quando existe, de diversas políticas nesse território. Né? Embora em alguns territórios a gente encontre a presença massiva da educação, da saúde, mas a ausência da habitação, a questão do saneamento é precária e muitas vezes nesse território não há o um diálogo dessas políticas intersetoriais. A intersetorialidade ainda é um processo em construção. Que rebatimento isso tem nas famílias, que são as famílias prioritárias do acesso aos serviços socioassistenciais da política de assistência social? Na realidade, a gente identifica uma grande fragilidade dos vínculos, sejam familiares, interpessoais na família e comunitários né? a, a precariedade de renda a presença ainda massiva, embora a gente já tenha avançado muito, de alguns tipos de trabalho infantil não todos, alguns a gente já conseguiu reduzir, mas a criançada os adolescentes ainda estão no trabalho um grande contingente de população em situação de rua agravado né, pelo uso de drogas, com um ênfase no crack, né, a partir, eu sei que a psicologia tem um certo estudo sobre isso, mas um, um, no meu doutorado eu estudei violência urbana, diga-se, tráfico claro, de drogas e política de assistência social e religião, né, pensando território como esse lugar onde essas relações estão muito presentes. E a questão da, do usuário do crack, que até então o usuário de droga, ou ia comprar nos, nas, nos locais de concentração da pobreza urbana, nas favelas, no Estuda, no Rio de Janeiro. E passaram, ou os usuários dali usavam e se retiravam do local, com a, o crescimento do crack, eles passaram a habitar o espaço urbano. Então isso traz. Nova configuração para assistência olhar para essa população. Então, com esse contexto, pensando o território e pensando o rebatimento que essas situações ainda de desproteção, de ausência do Estado em algumas ofertas, rebate nessas famílias, a gente tem que pensar qual o sentido dos suas de frente a esse contexto. Então, o SUAS tem um sentido gerencial, um sentido técnico, um sentido cultural. E no gerencial, precisamos cada vez mais aprimorar a corresponsabilidade dos entes federados. O SUAS se organiza numa proposta de compartilhamento de responsabilidades e de financiamento entre o governo federal, o governo estadual e o governo municipal esse processo requer ainda uma série de aprimoramentos uma dimensão técnica que o SUAS nos traz é a proposta de novas metodologias, nova instrumentalidade, e alterando processos tradicionais de trabalho e provocando, como Isabel falou, que a gente precisa avançar, numa interlocução de profissões e de saberes. Isabel colocou que, na, no momento da, da Constituição da Política Nacional de Assistência Social, majoritariamente, o ator que estava presente era os assistentes sociais. Aí eu quero remontar um pouquinho mais atrás, na luta da defesa da lei orgânica de assistência social. Eu sou uma militante de longos anos na área de assistência, e que a gente andou, esse país inteiro, a maioria era das sociais, para conversar com o pastor, com o padre, com o vereador, provocando uma mobilização nacional em defesa da lei orgânica de assistência social. Então, naquele momento, eu trabalhava no Rio de Janeiro, quem eram os profissionais da área de assistência na luta pela luta? Eram os pedagogos, os assistentes sociais e os agentes comunitários, porque naquela momento a gente ainda era responsável pelas creches comunitárias, que posteriormente um falei. É, diria e base da educação a educação incorporou as creches, né? mas naquele processo foram esses atores que a gente caminhou por esse Brasil afora em defesa da luz, da luz mas nesse momento nós temos é, uma diversidade de profissionais referenciado SUAS e esse diálogo de troca e de construção de novos saberes a partir dos saberes particulares de cada é, é, profissão dessa precisa ser intensificado o sentido da luz das SUAS também tem um sentido político né, que visa o quê? ruptura radical com posturas conservadoras e a emergência, a consolidação de critérios republicanos para a oferta dos serviços da assistência. E isso envolve o quê? Transparência e democratização. Como a gente trabalha, né, o, o, o, o SUA se constitui nessa divisão de responsabilidade entre os ex-federados, qualquer... É, expansão de serviço ou qualquer inovação de serviço é capituado com a representação desses três entes federados. Né? É na CIT que a gente decide para onde vai ser distribuído o financiamento. Então é uma, uma nova formatação de uma atuação política com base republicana. E também no sentido cultural, que é para valorizar a diversidade de famílias e de territórios. Nós, lá na Proteção Social Básica, a gente está tendo, sendo provocado por uma série de... uma necessidade muito grande de conhecer povos tradicionais que até então a gente não lidou profundamente. A gente desconhece muito, por exemplo, do um povo cigano. Atender o um povo cigano requer um conhecimento que nós ainda não temos. Nós temos que estudar, né? nós temos que nos voltar para isso. Numa, numa, numa reunião, há cerca de um mês atrás, eu fui saber que se, eu tô, se tem um, um, um povo cigano que já está, é, que não está nômade. Você, para falar com qualquer família daquele povo, você tem que conversar com a um líder. Então a gente vai fazer uma visita domiciliar e são trágeis para o povo. E a gente desconhece isso. Como que a gente vai ofertar um serviço se a gente desconhece a cultura? Portanto, nós estamos sendo provocados na política de assistência a estudar profundamente essa diversidade cultural que o nosso país nos apresenta. E estudar é no sentido de se apropriar dessa realidade de forma ética, né? de forma inclusiva.